Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso 18 º dia do ciclo de 21 dias de meditações, conectando com o eu superior. Como estão se sentindo hoje? Mais conectado a você mesmo, ao seu ser essencial, à fonte criadora e ao coração da mãe Gaia? Tomando consciência de tudo à sua volta e de cada partícula de seu ser. Vamos nos conectar no aqui agora? Sente-se confortavelmente. Comece a respirar calma e profundamente. Perceba o seu diafragma. Inflando a cada inspiração e esvaziando a cada expiração. Aproveite agora para ir relaxando cada músculo do seu ser. Relaxe a testa, as sobrancelhas, a sua face... O pescoço, os ombros, os braços, as mãos, seu abdômen, suas pernas e seus pés. Ative o seu canal espiritual conectando ao alto a fonte criadora e abaixo ao coração da Mãe Gaia e expanda a chama trina de seu coração te envolvendo totalmente. A chama rosa é o fogo da criatividade nascido do amor. A chama amarela dourada da sabedoria divina e a chama azul que contém o poder e a determinação do Pai. Fique alguns instantes percebendo essas qualidades divinas atuando em seu ser e se manifestando em sua vida. Que dádiva é poder cocriar o amor, a felicidade, a harmonia e a prosperidade em sua realidade? Diga, eu sou uma centelha divina e sou grato por tudo que tenho. Eu sou uma centelha divina e sou grato por tudo que sou. Eu sou uma centelha divina e me amo incondicionalmente. Gratidão, gratidão, gratidão.